Quer que O quê? Das matrículas, ei, ei, ei. Que as matrículas sócio. andamos Espera aí, corta! Corta aí! Corta. Como é que é malta do aço? Vamos já aqui dar início a mais um vídeo e hoje vocês, hoje vocês estão com uma sorte do caraças. Porquê? Porque temos dois youtubers! Hoje temos dois... <risos> dois! Dois youtubers! Temos um... E mais um? Um profissional, outro amador. Não, né? não, o pior é que são dois amadores. <risos> malta, hoje vamos andar aqui no Golf GTI 7 o do Sport. Didi TV. Yeah. É assim que a malta te conhece? É assim que te chamas? É o que sei. É um carro que não te esqueces, é mesmo louco. Então... De... Nota-se mesmo da cara do homem que yeah, o homem é. gosta mesmo do carro yeah, Gosto mesmo. Mano, isto, não... isto é um carro que me dás diz, olha aí, Fonex. Olha essa troca. <risos> não, é verdade. Ah, é Quando tem uma cena que me dás gosta mesmo, é uma cena totalmente diferente. Eu ah, é. me dás comer pão com açúcar e depois começas a comer pão misto. <risos> é. oh, não, não é verdade. <risos> To ja, jest ja, ja Um bocadinho de material a mais para fazer um bocadinho a menos para ter o carro sempre tranquilo. Tranquil, não, é. um gajo mete ah, material para 300 cv ou 400. Ah, eu quero é fazer 410. Ah, isto, partiu. isto partiu já. Oh, isto já partiu. Então, claro, como é normal, já partiu, não é? Uhum. Se, material para fazer. Se, se eu calço 38, e é? E, e compro um sabão a 37,5 porque é mais barato lá na loja, mas vai me ver os dedos nos pés, não é? <risos> E vai rasgar. Claro, claro. Quando a nhaca começar a Qualquer crescer. Vez eu digo ao pessoal, ah, o meu carro com 20 euros faz 100 km. isso gasta bué Então, mas eu só 10 litros Isso gasta bué, oh, não gasta bué? 20 euros, 10 litros, 10 litros 100 km, 10 aos 100, gasta muito. sal <risos> <Vamos>, salve! <risos> Fiquei bem aí. <risos>